E aí galera, beleza? De nada com vocês com mais um vídeo. Estamos aqui. O seguinte: a gente vai assistir um vídeo aqui. E, segundo o tá, Tal, o som tá meio alto. O segundo sujeito é os gráficos é, da nova geração, né? PlayStation, peraí, deixa eu arrumar aqui. Ué, por que tá essa tela preta embaixo? Aí, acho que o cara colocou. Nossa, eu, eu, aí, galera, desculpe, que eu tô agora eu não tô ouvindo nada, vocês também não. Segundo ele, é os gráficos da nova geração, Playstation 5, Xbox Series X e, lógico, o mais monstro de todos é a RTX é, 3090. Não sei se é 3090. Cara, mal saiu. Olha os gráficos, irmão. Mal saiu a é, 2080, agora 3090. Bagulho doido, né, mano? E eu tô aqui com a minha 1080 feliz pra caramba. Mas... É... Caraca, é o CJ? Esses são os gráficos da nova geração? Bom, eu vou pegar meu PlayStation 5 e quando sair o GTA eu vou fazer muitos vídeos. Pera aí que vai começar a propaganda. Recentemente eu trouxe aí a comparação. Ixi, vai ter muita comparação aí, mano. Quando lançar o... Olha, cara, que louco, vai ser lugar da é hora. Agora não sei se essa música aí tem direitos autorais Ó Nossa, mano Olha o brilho na mesa Que coisa absurda, véi O cara tá de Jordan Cá, é o Travis Scott, mano? É o Jordan no Travis Scott. Será que é o cara que usou o Travis Scott? Caraca, olha os gráficos da água, mano. Caraca, aquele estádio, maluco. Olha isso. Nossa, você não tinha visto... É aquele estádio do... Da... da Aquela arena, né? Do... Demolicar. Caraca, olha que... Top, irmão. Será propaganda aqui? É o Travis Scott, mano. Comenta aí, galera, se é o Travis Scott. Parece Travis Scott, velho. Olha isso, mano. É ele mesmo, mano. Certeza. O cara usou o Travis Scott. Cara, não sei se essa música aí deve ter direito de autorar essa música, velho. Cara que não. Olha que lugar lindo, mano. Olha só esse lugar. O cara colocou alguns lugares do... Ó. A noite chovendo, hein. A noite chovendo. Brilha pra caramba, né, mano? Olha esses gráficos. Os gráficos estão lindos, velho. O cara tá jogando com o Travis Scott. Vamos ver outros. Ele colocou um monte de propaganda, velho. Aí eu não tenho AD Block. Eu não uso essas paradas. Tem que ficar cortando na... Ah, ah, é aquele hospital destruído. Mano, tá muito bonito, velho. Olha a água pinga... É, a água não, né, o... Nossa, ele mostrou uns lugares bem legais agora. Prédio do FIB Casa do Madrazo. Mostrando uns lugares bem legais do jogo, mano. Casa... Nossa, cara. Olha essa piscina. Casa do... Do... Do Davin, né? Lá do final. Olha só, cara. Chuva. Cidade ali, ó. As luzes. Que carro é esse? É um Ford? Não, não é. Nossa, que carro é esse, velho? Vai abrir? Caraca, onde esse maluco tá, mano? Parece outro jogo, só... Parece outro jogo, mano. Ou é alguma atualização? Porque eu, mano, eu parei na... A última atualização que eu parei... Foi aquela do complexo. Que adicionaram a jetpack. Acho que é a última atualização. Não sei se eles adicionaram outras coisas novas, mano. Carrinho rosa com banco... Mas é do jogo mesmo, né? Parece. Esses carros é do jogo mesmo né? adicionado, tá ligado? Mas acho que é o Travis Scott Me corrija aí galera Pra ver se é, se é ou não é o Travis Scott Porque aquele Jordan ali do, Com o Sochi invertido Do Travis Scott Tá na Grove Street, hein Mano, essa arena tá muito louca Com esses gráficos, velho Olha isso Tem um barco no meio Olha só A arena tá muito linda, mano. Olha lá, é aquele, aquele navio do... Afundado. Eu não sei se isso aí é mod ou se... Não sei se isso aí é mod ou se é do jogo mesmo. Eu falei, parei no tempo nas atualizações. Mano, tá muito lindo, cara. Tá muito lindo. Olha o furacão ali. Que bagulho é aquele, velho. Parece o furacão que tem no Mad Max. É o Laika, né? Aquele carro do... O famoso carro que atravessou os vidros lá do... O prédio do bairro. filme lá do Veloz Furiosos. 7, sei lá. 6, 7. 7 ou 8. 7, né? Tá lindo, mano. Tá lindo, tá lindo. Esses, real... Se esses foram os gráficos da nova geração... Tá muito show. E se esse Ó! Oh. Barulho de tiro? Tá com aquela arma do Al Capone, né? Amiga. Os gráficos são animais, mano. A coisa de louco. Rapaz Mas é isso, galera Eu vou ficando por aqui Eu vou deixar o finalzinho aí Se vocês quiserem assistir Cara, esse carro aí, mano Não sei qual que é, não Sinceramente, Parece... eu não sei qual é esse carro Mas eu vou deixar no finalzinho com vocês aí, beleza Espero que vocês tenham gostado Se gostou, clica no gostei, compartilha É nóis, tamo junto Fui